Doenças negligenciadas são doenças causadas por agentes infecciosos ou parasitários endêmicas em populações de baixa renda. Dentre essas doenças, tem-se a doença de Chagas, que afeta mais de 12 milhões de pessoas nas Américas e é uma das quatro maiores causas de mortes por doenças infecciosas e parasitárias no Brasil. Mas apesar desses dados, praticamente inexiste tratamento eficaz para essa enfermidade. Diante disso. Surge a necessidade de desenvolvimento e inovação no que tange à possibilidade de prevenção e tratamento da doença de Chagas, assim como a discussão da função do sistema patentário no contexto do ordenamento jurídico nacional em relação às doenças negligenciadas. A hipótese trabalhada neste estudo é a de que o sistema jurídico de patentes, em nível nacional, parece funcionar distanciando-se de sua inspiração originária do que concerne o desenvolvimento de produtos para a doença de Chagas pelo setor privado. A abordagem teórico-metodológica consiste na tensão entre moralidade da esperação e moralidade do dever, de Bankowski, nas regras de inferência de Liepstein e e na teoria enraizada dos dados, de Cathy Charms. Para que este estudo fosse possível, foram coletados, na base de dados do NPI, depósitos de pedidos de patente que fossem relacionados diretamente à doença e cujo depositante fosse nacional. Para que fosse possível também desenvolver o processo inferencial, esses dados coletados foram sistematizados e codificados. Em linhas gerais, foram encontrados 47 depósitos. Desses 47, 37 foram desenvolvidos exclusivamente pelo setor público, principalmente as universidades e fundações públicas. Apenas dois depósitos foram desenvolvidos por pessoas jurídicas de direito privado. Dessa forma, conclui-se que o sistema jurídico de patentes não tem conseguido efetivar a suspiração princípio de incentivo ao desenvolvimento científico e tecnológico com base no interesse social. Além disso, conclui-se também que as invenções relacionadas a mal de chagas concentram-se majoritariamente no âmbito público, havendo ínfima participação do setor privado.